What's that? será que isso aqui Do seu Maurício Mococa, <risos> beleza. Seu Maurício, vamos ver aqui se nós conseguimos esse negócio. Vou cortar aqui um pouquinho porque passa muito, muito caminhão aqui por cima. A bateia, vou colocar essa colher aqui ver se está lá ainda. Tem nada Então vamos a é jogar fora. Aí como, como ficar... não Minificar A não ter Parece que ele já está aqui Vamos então, botar tá aqui já Bom, se eu vai, vai para ali ali, esse aqui não vai fazer sem corte, vai ficar grande vou, sem vou despeitar um tanto bom aqui fazendo mais um último videozinho de hoje aqui, aqui tá usando esse terra aqui tá aqui tá usando um diamantinho aqui ó Eu quero ficar demorando muito, a gente tirar um pouquinho de pele Vou botar aqui, ó. Tá ruim do sol, não tá rosto aqui, peraí, será que é esse? aqui, tem o sol aqui, para a gente ter o sol, para a gente visualizar melhor ये हाथ पे के Olha só Olha só Olha só Que beleza <risos> ah. Mais um Esse aqui já foi o terceiro de hoje seu Maurício, mais um aí ó. Vou encerrar o vídeo Hoje já vou embora já tá é tarde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 é a carro chefe nossa que são as varas iluminadas aí o pessoal que tiver interesse a descrição vai estar embaixo do vídeo então aqui ó por exemplo você pode usar é, ouro usar diamante nas câmeras embaixo dela são tudo de rosca, são muito bem feitos e agora nós vamos aqui a, a telescópica pendurado aqui, porque... essas aqui são as telescópicas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 Então vocês vão perceber que se não tiver energia ruim mais nele, elas não vão cruzar, por quê? Porque não tem mais energia ruim nele. Então, um, dois, três. A Zora de Mônica não cruzou, porque não tem mais energia ruim nele. Isso significa que está limpo. Ele pode ser usado e manuseado agora, que a própria pessoa que queria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 Isso é importante fazer Porque às vezes alguma energia alguma Pode ficar impregnada Nas varionicas na, Então é bom essa, essa limpeza, tudo que você usar Com outras coisas também, é bom fazer essas limpezas E Eu, eu vou fazer um vídeo aí também Fazendo uma demonstração é, Com pê o pêndulo Também vamos usar o pêndulo Para fazer esse tipo de limpeza Aqui ó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 Lembrar o pessoal aí das variônicas, que essa aqui é a número 2, pessoal que tiver interesse nela, a descrição tem tá aí embaixo do vídeo. E também nós temos o pêndulo. E depois nós né, vamos fazer um vídeo aí também, é né, semana aí também com o pêndulo. E nós temos a lasvara número 3, que é telescópica. telescópio. E aí o pessoal que tiver interesse aí no pêndulo, nas variônicas aí, entra em contato aí. A descrição fica embaixo do vídeo e também lembrar os amigos aí para não esquecer do like aí. que pessoal, é como é inscrito no canal, se inscrever no canal, dar uma força para o canal crescer. e Uma boa tarde, Mauro coloca Até o próximo vídeo.